Então, a a internet Bom, vamos lá, então. Iniciando mais uma leitura comentada desse livrinho que eu digo que não serve para é, calça-corda, porque ele é muito leve, mas com toda certeza calça mesmo a calça-mesa-monstra fica bem para a banca. A gente está no terceiro capítulo, que eu chamei de reais, e estamos filosofando um pouquinho sobre a espécie de a capacidade? Que nós temos de sentir, de perceber sensorialmente o mundo. E aqui eu tomo como sendo a constituição do ser e a nossa capacidade de perceber, a essência do ser. O tópico 3.2 intitula-se Convergência, Insurgência e Divergência e Novos Oriários. É, essa trilha de conceitual talvez seja mais uma uma noção não conceito né? Porque acaba sendo um guarda-chuva englobando vários conceitos dentro. Né? Ele surge com aquele aquela trilogia é, divergente, né? Uma série de filmes que mostra um, uma distopia de uma realidade como alguns história, né? onde as pessoas são é, resultado de um experimento. Né? Ah, não estamos falando aqui com esses conceitos ou noções, não sei bem ainda, ah, de experimentos, né? mas é, a gente pode pegar esses esse, esse três conceitos, essas três noções, como categorias para análise a gente pode olhar, por exemplo, a sala de aula ah, como sendo setembro da de uma sorte da última é, como sendo uma convergência, por exemplo, né, ah, para a sala de aula como sendo o centro é, para onde emana, emana um coisas didáticas, metodológicas, teóricas. Né, ah, e essas forças elas são sempre centralizadoras né o o, o licenciando ele passa é, quatro anos da sua vida ah, sentado num banco de universidade é, absorvendo é, essas forças centralizando né? o fazer pedagógico não fazer didática fazer metodológico, teórico. Né? e quando ele vai para da escola, de fato, ele vai com tudo centralizado, tudo no centro. Ele pega todas essas essas teorias, todas essas didáticas, todas essas metodologias que ele absorve enquanto licenciando e vai aplicar na sua sala de aula. Muitas das vezes, né isso acaba não funcionando exatamente porque essas forças são centralizadoras. Então, por exemplo, elas partem de. Para. E esse ver para, às vezes, não é o nosso contexto, né? Por isso que a gente fica, quando, quando vai para a sala de aula, muito baseado na Tenta base de erro, né? A gente tenta uma coisa que a gente aprendeu, não dá certo, a gente tenta outra, tenta outra, tenta outra e acaba ficando com a sensação de sempre de fracasso, não é mesmo, Raul? Estou falando besteira ou não? Diga aí. Não é, profeta. Aí, aí fica aquela pergunta, aí fica, aumenta aquela dúvida, né? Que a gente sempre fala assim, a dissociação da teoria e prática, né? Dá aquela impressão de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas se pararmos para ver, talvez assim, a, o erro está lá, na, na, sempre na forma, eu acho que, da gente, do ensino. Igual você falou, é... A gente absorve, esse se absorveu, é, eu acho que é diferente do apropriar, né? Quando você junta esse conhecimento de, de uma forma, como eu vou usar aquilo na prática? Aí você vem com aquilo absorvido, sem se apropriar, exatamente, né da prática e teoria, aí chega na sala e você fala, não, teoria é uma coisa e prática é outra, porque você não não é apropriou de como eu pego essa teoria e eu faço a minha prática, né? E aí é igual, é desse jeito mesmo, a gente frustra, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente faz lá em sala de aula, eu sempre lembro quando o professor fazia algumas... É... Agora mesmo, estava lá na reunião e o comentário todo era, teve uma formação no sábado e eles fazem assim, tipo, simula uma sala de aula, Aí eles vieram com tudo bonitinho, prontinho lá e colocou os professores como, como se fosse uma sala de aula. Lá no papel estava tudo bonitinho. Quando entrou na dinâmica, não deu certo. E assim é lá na sala de aula. Eles querem implantar uma tal de rotina universalizada, né? E uhum. faz tudo lá no cronograma, com o tempinho cronometrado. Só que esquece que na sala de aula a gente tem 27, 28 alunos. Cada um em seu nível, cada um no seu estado de comportamento espiritual e tudo mais. Não tem como a gente cronometrar aquelas coisas como eles querem. E aí? Sim, é, é, é, é, é, é, é, esquecem que o, o, o tempo de aprendizagem é, não é homogêneo, ele é heterogêneo. A gente tem uma sala que ela não é homogênea, né? Não tem como você cronometrar uma atividade, né? Alguns vão realizar com maior facilidade, outros mais ou menos, outros não vão nem conseguir realizar a atividade, essa é a verdade, né? Então, normalmente, isso é um modelo externo, né, que deu certo em algum lugar por causa do contexto talvez melhor do que o nosso, né? E aí você olha para lá ah, isso aí é bacana, né? Didático, metodológico, teoricamente é bacana. Vamos implementar aqui. Só que isso daí, esse modelo não foi pensado para o nosso contexto, né? Devia antes, né? Aí é que está a convergência, né? Pega lá do jeito que pega lá em Fia, na sala de aula aqui, né? Deveria antes haver um estudo, uma experimentação, uma adaptação para ver como que esse modelo, né, é, sendo implantado, de que forma que ele geraria uh, uh, uh, positividades e não contrário. Né? Se a gente não pensa na nossa sala de aula como um contexto singular, né, aí entra a questão da singularidade de batistim, se a gente não pensar na nossa sala de aula como um, um, uma singularidade, a gente vai correr o risco de sempre fracassar exatamente por causa disso. Né? O, o, o que funciona lá onde o furaninho fez a prática dele observou, é um contexto singular diferente do meu. Né? Eu não posso pegar a, a, a didática, a metodologia, a teoria in natura, assim por dizer, e colocar aqui dentro da minha sala de aula, sem antes pensar no contexto que eu trouxe. Primeiro, conhecer o contexto que tem, segundo refletir sobre ele, né e terceiro endereçar, né, a, a essas coisas novas, né? essas didáticas, metodologias, teoria, né, metodologias, teorias, né, para esse contexto, né? adaptá lo a esse contexto. É por isso que a gente corre sempre o risco de fracassar, né. Uh, isso são convergências, são são poderes centralizadores centraliza tudo em volta de uma de um único pensamento como se a sala de aula como se os alunos todos como se nós docentes fôssemos todos iguais e não somos né? precisamos mesmo olhar a singularidade de cada bom vamos então à nossa ao, ao nosso texto é, só para arrematar esse assunto né a insurgência é exatamente é, é, é, essas forças que, que, que tendem a, a, a surgir com o impacto da, da, da força que centraliza. Né? Vai para o centro, o centro se torna um, um, um, um local de impacto dessas forças. Né? Sempre vai, vai surgir. É, dessas forças que centralizam um contra -fluxo, uma contraforça E essa força é a insurgência. Né? Ela pode é, é, estraçalhar a convergência, né? a centralização, e empurrar tudo de volta para as extremidades, né? fazendo uma centrificação. Agora, eu, eu, eu não lido muito bem com esse foi esse termo, né? É, sempre tripulação, sempre, sempre uh, forças que vão pra, para o centro, forças que vão do centro para a extremidade. Então a, a insurgência ela pode ser é, é, um um contrafluxo, uma contraforça das forças que centralizam, mas não comprometerem essa essa centralização, né? E levada a cabo, elas podem, então, é, destruir a centralização e empurrar tudo para as extremidades, né? que seria a divergência. Passando por um processo no, no fazer, na ação, de criatividade, seria aquilo que geraria o um fator existencial é, diferente, divergente. Para o mergulho que pretendemos a partir desse ponto, é necessário descer-se das velhas concepções de homem. É necessário que nos coloquemos diante de nosso tema como um Ulisses, que depois de perder seus homens, sua frota, se vê obrigada a descer-se de suas concepções internas, ou seja, daquilo que acreditava ser, para que nu emergisse das águas da materialidade, contemplando, assim, no horizonte, sua desejada Ítaca, na qual a amada Penélope o aguardava. Eu gosto muito do mito do, do, do Odisseu, né? chamada Odisseia. Uh, conta a história de um, de um guerreiro que sai para conquistar né? e ele acaba enfrentando diversos diversos diversas provas que vão lapidando ele. né? A, a gente nunca pode olhar um mito só pela vestimenta que ele tem, né? só pela característica que ele mostra ali da cultura, da, da história, né? Uh, do fato em si. A gente precisa olhar o mito e tentar captar a ideia por trás, né? o meio de materialização por trás, para que a gente, então, possa chegar à essência. A gente tem sempre essa, essa caracterização tripla né, na, na, nas coisas, e no mito não é diferente. O mito ele tem uma vestimenta que seria a camada mais superficial, onde a, a, a, as pessoas se detêm. Né? São poucas as pessoas que mergulham um pouco mais profundamente, percebem a ideia por trás, percebem, percebem a, o, o meio de materialização uh, da simbologia e menos ainda menos pessoas ainda conseguem adentrar o cerne dessa simbologia atingindo a essência, né? Então ele passa por diversas provações e nessas provações ele vai se autoconhecendo, né? Ele vai se autoconhecendo e nesse autoconhecer ele vai dominando a sua natureza material, a sua natureza energética, a sua natureza emocional, mais instintiva, mais animalesca, até um momento que ele é obrigado, né? Ok, Jaime, tudo bem. É, ele se vê obrigado a se despir de tudo aquilo que ele pensava que ele era, de todas as suas concepções sobre si mesmo. Né? É, e, e aí isso é demonstrado pela perda dos seus homens Pela perda da sua frota Ele mesmo né, é, cai na água, submerge E aparece ali uma... Uh, agora eu não me lembro que tipo de ser mitológico que é se era uma deusa ou se não, ou se era uma ninfa, não me lembro Mas aparece ali e ela o aconselha né? então ele vai emergir das águas nu, né? E emergir das águas nu representa exatamente é o nascimento do ser humano, o nascimento do ser humano que sai vitorioso sobre a sua veste, né? O seu veículo ah, animalístico, né? Então é por isso que ele emerge das águas. águas sempre representam a materialidade, o material. Então, quando ele emerge, nu, ele já está despido da noção de homem que ele tinha anteriormente. Né? E ele ressurge para a vida de um novo homem, para a vida de um homem guiado pela sua natureza, Melhorou? Melhorou, Waldo? Aqui está ótimo. Certo, então. É, uh, então, ele, ele vence a sua natureza animalesca, a sua natureza instintiva, ele vence os seus desejos, né? Os tibetanos falam muito, né? Se você quer ser fácil, se você quer ser feliz, se você quer ter vida espiritual, mata a mente. Se você quer viver a essência da sua natureza, mata a mente. Porque a mente representa exatamente pensamentos e desejos. Né? Então, é esse momento que, que Ulisses ah, ressurge, né? é, ora ele é chamado de Ulisses, ora de Oliceu, né? por isso o Uh, uh, o, o odisseu depois, né, quando ele vence as suas provações, né, de Odisseia, ele passou por uma Odisseia, então ele é o iniciado, ele é o odisseu, tá? Então, esse momento é muito sublime, né? É o renascimento e é exatamente esse renascimento, né, que eu, por exemplo, como um aprendiz, busco né? As, as pessoas materialistas que porventura assistirem esse vídeo né? Vai achar que eu sou um idiota que eu perco o meu tempo né? Podem questionar o seguinte Não existe vida posterior né? Eu responderei o seguinte Então eu só tenho essa vida para viver plenamente a minha natureza humana, e eu vou fazê-la. Se existir uma vida depois, eu também só tirei, terei essa vida para viver a minha natureza humana plenamente. Então, tendo ou não tendo vida posterior, eu só tenho essa vida para ser um ser humano bom, para ser um ser humano verdadeiro, para ser um ser humano belo, para ser um ser humano justo, que são as quatro, a, a, a quatro características que é, dão a adjetivação de civilizado ao ser humano. Sobre novas noções de espírito, é que as águas de nossa temática se movimentarão. Essas novas noções irão muito além da percepção religiosa de espírito. Assim sendo, é imprescindível que entendamos religiosidade como uma percepção transcendente do ser humano, enquanto a espiritualidade não implica em nenhuma relação superior. Podemos, então, compreender a espiritualidade como sendo a capacidade de uma pessoa de mergulhar em si mesma e dentro de si, encontrar o divino. Então, olha só, é, religiosidade ela é uma percepção transcendente do ser humano. Né? eu faço um percurso, uma caminhada, me purificando, me penalizando, às vezes me punindo, para alcançar, para estar à altura de um divino que está distante. Tá? Então, eu preciso transcender a minha própria natureza para que eu alcance esse divino para que eu seja merecedor desse divino. Essa é uma noção de religiosidade. Embora, para Mircea Eliade, a coisa seja totalmente diferente. Né? Para Mircea Eliade, religiosidade é uma capacidade, é uma estrutura da nossa consciência. Ela é uma faculdade da nossa da nossa cognição, tá? então como estrutura da nossa consciência, né, como é, é, é, o sagrado é melhor dizendo a estrutura da nossa da nossa consciência, né, e essa essa estrutura, né, esse sagrado ele surge dessa faculdade religiosa que nós temos. E a função dessas estruturas, desse sagrado, é dar sentido à vida. Tá? Então veja bem, são duas perspectivas aqui de religiosidade. Uma, a capacidade de transcendência do ser por meio de uh, crenças, por meio de dogmas, uh, por meio da criação de um conteúdo e é o divino. Tá? Então, você transcende né, a sua natureza. A outra diz que nós temos uma faculdade de religiosidade que gera estruturas. Essas estruturas é o sagrado. E esse sagrado tem como função atribuir sentido. Assim, a faculdade da religiosidade e da Uh, linguagem andam juntas. Né? Porque a faculdade da linguagem ela tem como principal função mediar o sentido. A faculdade da religiosidade criar o sentido, atribuir o sentido. Então, essas duas faculdades elas andam juntas. Né? Elas se retroalimentam, uma cria, atribui o sentido, a outra media esse sentido. Tá? É, espiritualidade não tem nada a ver com isso, tem a ver com o processo de internalização. Nós, hoje, e né, uh, eu diria desde tempos imemoriais, somos levados o tempo todo para fora de nós. Nós olhamos para fora o tempo todo. Nós somos constituídos a partir de elementos de fora, sim, né? Mas a medida para essa constituição é exatamente aquilo que está dentro de mim. Né? Nesse sentido, o ego, tá? Não confundir ego com egoísmo. O egoísmo é ruim. O egoísmo traz malefícios. Não? Tibetanos dizem que ele é a heresia da separatividade. Tá? A partir do momento que o, que o sujeito cria o egoísmo, ele separa tudo, ele se separa de tudo. Tá? Nós temos o ego, que é a nossa verdadeira essência. A partir dele, nós centralizamos a, a percepção do mundo. Nós nos constituímos. Tá? A partir do olhar do outro sim, mas sempre com base no nosso centro de valores, tá? Então, nós nos constituímos a partir de um egocentrismo, ou seja, ego, nossa verdadeira essência, nosso eu verdadeiro, esse eu verdadeiro sim, centralizado. Tanto que Bakhtin fala que a gente precisa ir para um er, um, uma extra-localidade para tentar visualizar o mundo da percepção do outro, para que a gente possa entender a percepção do outro, a valoração do outro, a forma como o outro se movimenta na vida. Mas só que a gente não pode ficar nessa extra-localidade que a gente cria ao se pôr fora. A gente tem que voltar ao nosso centro de valores. Para então nos constituirmos com o que a gente aprendeu lá fora. Percebem que sim, é de fora, mas é de fora com base no que é dentro. Então, espiritualidade é exatamente essa volta que a gente faz constantemente para dentro. Só que na, na atualidade, a gente se perde fora, a gente sai e se perde fora, não retorna mais. A opinião do, do outro mais importante, se a gente coloca uma roupa e alguém fala para a gente, essa roupa não me caiu bem. O que, que a gente faz? A gente se incomoda, a gente vai e troca de roupa, a gente não bota mais aquela roupa. A gente esquece ela no guarda-roupa. A, a, a, a gente deixa que, que tudo do exterior nos formate, nos constitua, sem que a gente volte para o nosso centro. Espera aí. O Cláudio não é isso que está aqui posto no, no, no exterior, o que eu percebi da extralocalidade. Isso não, não condiz com o meu ego-centro. E a gente se perde. Né? A gente não pensa mais, a gente não reflete mais, a gente não cria. A gente já não cria ideia né? que deveríamos perseguir isso. A gente nem opinião mais a gente cria, a gente pega do meio. A grande, esmagadora maioria de opiniões que a gente acha ser nossa, pegamos no meio, como o ovo do cuco. E aí a gente choca e acha que é da gente. Né? Então, espiritualidade é exatamente essa capacidade de volver a si, de volver ao seu centro, né? de voltar ao próprio centro, sempre. Sempre. Tá? E de achar ali, no seu centro, algo que é superior e mais inteligente do que a, a própria matéria do seu corpo, a sua própria personalidade, a sua própria mente. Tá? e é o seu ego, que é a, o seu verdadeiro eu. Tá? Ao descobrir isso, você encontra uma paz que se traduz em felicidade. Né? Jamais o homem conhecerá a felicidade se ele não buscar essa paz interior, esse equilíbrio, essa harmonia, essa beleza interior. Tendo isso, você consegue... O mundo pode estar caindo aos seus pés, você consegue colocar isso em relação ao mundo. Você consegue, mesmo que esteja em aflição, olhar o mundo através dessas lentes, dessa beleza, desse equilíbrio, dessa bondade, dessa justiça, dessa, dessa verdade que você tem no seu interior. Quem sou eu? De onde vim? E para onde eu irei? São perguntas difíceis de serem respondidas, talvez por estarem ligadas a uma questão existencial importante. E devido à nossa condição materialista, sejamos tão incapazes de ao menos refletir sobre quem pensamos ser. Com toda certeza, quem somos, nossa identidade, não se reduz a um código composto de números ou a uma, de... A uma combinação de letras que forma nosso nome externo. Né? Uh, hoje, se eu perguntasse né, para alguém que saísse na rua e perguntasse, moço, você sabe qual é a sua identidade? Né? Provavelmente a resposta seria sim, diria um número, né? Ali ou a pessoa falaria a questão de cor, raça, exato. Ou a pessoa diria que que a etnia a qual ela ela pertence, né? Ou outro, outras coisas aí de ordem subjetiva, cultural, né? Mas só que nós não somos isso. Né? Isso são aspectos que nos constituem a personalidade, corpo e mente. Mas a nossa identidade, quem somos de fato, não é isso. Não é isso. É algo mais é, importante, maior, mais inteligente. Tá? Somos, ao longo de nossa vida, expostos a milhares de experiências, opiniões e respostas que damos a essas experiências que esquadrinham o nosso ser, fazendo com que sejamos, levados a nos confundirmos com essas experiências e opiniões e a pensar que as respostas que damos a elas seja a nossa real identidade. né? Quando a gente, então, vive essas experiências, essas opiniões, essas respostas, a gente tem um mínimo de consciência sobre elas, a gente tende a... Querer afirmar, querer provar que esse amálgama aí desses fragmentos são aquilo que nós somos, né? que esses, tudo isso junto compõe a nossa identidade. Buscamos, na maioria das vezes, dar sentido à nossa vida nos projetando para o nosso exterior, do qual captamos experiências e opiniões que nos cegam para a realidade espiritual. Todo Esse espiritual aqui não tem nada a ver com espírito, concepção de espírito lá na igreja, lá na religião, tá, pessoal? É uma energia maior e mais inteligente do que a nossa personalidade, corpo e mente, uh, cuja identidade só pode ser ser percebida no interior do ser. Assim, nos desconectamos e nos afastamos da nossa real essência, da nossa presença, da nossa identidade, dando com isso subsídios para a mente que se compraz na existência. A gente tem uh, a mente composta por dois aspectos. Não existe uma divisão né? Mas ela tem dois aspectos. Um aspecto que é concreto, que faz uma síntese dos fenômenos da vida, compara, exclui, né? para que a gente possa compreender. Ela atua dessa forma, para que a gente possa compreender esses fenômenos, esses fatos. E um outro aspecto da nossa mente, né? que é a mente pura, livre dos desejos, Lembrando, a mente concreta ela atua sempre, sempre condicionada pelos pensamentos e pelo desejos. A mente pura ela está livre disso. Então, ela faz uma síntese dos fenômenos para que nós extraiamos deles as verdades. Né? E aí a gente pode pensar a figura de Isaac Newton, por exemplo, com a percepção dele da lei da gravidade. Né? Então, veja bem. Quando ele percebe né, essa força agindo e ele compreende isso, não é a mente concreta. A mente concreta tem, quando a maçã cai, dizer para você, a maçã caiu porque ela amadureceu e o, o fruto já não, não teve mais sustentação junto ao cabo para permanecer ali, por isso ela caiu. A mente pura não. A mente pura faz uma síntese daquele fenômeno e extrai a verdade. Dele. Ou seja, existe uma força puxando. Desconectados da nossa essência, as projeções, repetições e identificações vão aos poucos se esgotando, causando no ser um profundo esvaziamento, que origina um senso de não pertencimento ao meio que o constitui além de promover nele um sentimento de inutilidade, sem que o indivíduo consiga entender o que acontece em seu âmago. Tá? Isso é muito, muito, muito comum já nos dias de hoje. Né? Pessoas desenvolvem depressão sem saber o porquê. Se deprimem sem saber o porquê, sem saber a razão. Pessoas têm ansiedade, têm síndrome do pânico, sem saber o porquê. Às vezes as causas são explicáveis, às vezes não não se compreende. Né? Eu tenho uh, tudo para ter uma vida tranquila, no entanto, isso me abate de uma forma que o passado me atormenta e eu fico deprimido, ou eu fico... Tão angustiado pelo tanto de coisas que eu tenho para fazer, o que eu não tenho para fazer, o que eu não consigo fazer. né? Eu fico tão cheio do presente que isso me causa medo, me causa pânico, me causa pavor. Ou eu me transporto tanto para o futuro que eu fico amedrontado, eu fico ansioso, eu fico desesperado pela possibilidade do devir. Você nem sabe se isso vai se materializar como dever. Né? Mas você se inquieta, se preocupa com o dever a tal ponto que isso lhe causa efeitos físicos, se torna ansiedade. Você não sabe o porquê. Né? E aí você começa a se sentir inútil, deslocado do seu tempo e espaço. Você começa a, a não se sentir parte você se esvoltou da existência como realização da vida, você precisa buscar outra coisa. Que não seja realização da vida com personalidade ou com matéria. Né? Com a personalidade que inclui matéria e mente, né? a parte sutil da, da, da, da nossa matéria. Isso acontece porque a sociedade não se preocupa com o ser, concentrando suas atenções no existir, fazendo com que sua consciência seja conduzida para o exterior e para tudo nesse exterior, que lhe seja bom. Nesse aspecto, a educação, cujo sentido primordial é conduzir para fora o verdadeiro indivíduo, aquilo que é indivisível, que é de ordem espiritual, não cumpre seu papel e o conduz para o material, o exterior, que sobrepuja o espiritual, o interior. Educação, educar, vem de eduzir, trazer para fora. Então, deveria a educação trazer né, o verdadeiro ser para fora, ou seja, transformar o corpo e a mente no veículo de expressão genuína do ser, e não o contrário. Ah, deixa eu ver aqui, uma vez assisti uma entrevista até mais recente, que ela falava que a depressão era uma atitude do quem sou eu, é como se a gente esquecesse do que eu tô, sem dúvida alguma. Eu concordo com isso. Né? É, quem sou eu é algo que está no passado, né? que é construído, que foi construído uma vez. E que a gente precisa se recordar disso. Se a gente não se recorda, a gente fica numa busca eterna por isso. E fora de nós, nós não temos condições de de encontrar essa memória, é só dentro de nós, né? e sim, a resposta é está dentro de nós. Eu passei por esse esgotamento, né? eu com 5, 6 anos de idade, eu fazer esse tipo de pergunta para minha mãe. De onde eu vim? Quem eu sou? E óbvio que eu deixava ela ruborizada, porque ela não tinha a resposta para isso. Né? Eu, com, com 15, 16 anos, eu ia para a igreja, eu via toda aquela ritualística, todo aquele sermão, toda aquela louvação. saía né? no meio do, do culto, voltava para casa com um centro vazio, de não pertença, gigantesco, que me angustiava tanto que eu simplesmente chorava. Às vezes eu passava a noite inteira chorando, chorando em silêncio, meus pais não escutarem, no quarto ao lado eu não conseguia compreender o porquê que isso acontecia. Esgotado, inútil. Tá? Para mim, eu não tinha inutilidade nenhuma no mundo. Não sabia para que eu servia. Por que, que a natureza, o universo, tinha gastado energia para reunir a, a, a minha matéria, a minha energia, a minha consciência nesse veículo? Não conseguia compreender né? e foi exatamente no momento que eu tive a capacidade de voltar para o meu centro e observar esse centro, foi que eu comecei a a, a, a, a resgatar né, essa memória de quem sou eu. Né? Hoje, talvez eu ainda não saiba quem seja eu de fato, quem eu seja de fato, né? mas eu eu olho para o horizonte e eu consigo ter um vislumbre disso, de quem eu sou. E eu caminho em direção a isso. Vamos mais alguns parágrafos, e aí a gente encerra. O homem deveria ser preparado, desde a mais tenra idade, para expandir sua consciência por meio da reflexão partindo de sua real identidade. No entanto, ele é relegado a um apagamento dessa real identidade, por meio de um processo que o projeta para fora de si, fazendo-o experimentar tudo aquilo que é próprio da matéria e, por sua transitoriedade, não lhe dá o sentimento de completude. Não estou afirmando com isso que a gente não deva viver. Aquilo que é próprio da matéria. Sim, a gente deve viver os prazeres, né? as alegrias da matéria. Isso faz parte da nossa Constituição. Né? O amor é, é, é sensual, o prazer sensual, a alegria sensual, como todas as outras, devem ser vivenciadas, devem ser experimentadas. Tá? com o equilíbrio, é claro, porque isso faz parte da nossa natureza manifestada. Nós somos dual, né? nós temos a natureza manifestada e a natureza oculta, não manifestada. Cada uma delas tem as suas características e se nós deixarmos de viver uma ou outra, nós não vamos desenvolver essa completude da qual eu falei aqui. Né? Então, se a gente joga o ser para fora do seu centro, ele será incapaz de desenvolver esse, esse sentimento, essa sensação de completude. Ele tem que vivenciar o exterior e todas as vicissitudes dele, equilibradamente, né? viver as virtudes, não os vícios. Tá? Viver as virtudes, não os vícios. Os vícios são prejudiciais. Mas essa vivência deve sempre voltar ao seu centro. Eu nunca posso perder esse centro, eu nunca posso desgarrar-me desse centro. Né? Por que que Ulisses né, almeja e deseja tanto voltar para a Ítaca? Né? Ele cumpre as suas provas, né? mas ele mesmo nos momentos de aflição, de, de aflição dele, né, perdeu seus homens, perdeu a sua frota, está sozinho no mar, ele emerge nu e ele olha para o horizonte em busca da Ítaca, dele. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe de onde veio e ele sabe para onde ele vai voltar. Ele tem endereço certo. E nós precisamos disso. O nosso endereço é o nosso centro. Né? O nosso Ulisses clama pela nossa Penélope, a nossa amada, que é a nossa alma, e a nossa Ítaca, que é o nosso centro de valores. A gente não pode abandonar isso nunca. Alguém chega para você e diz, ah, mas isso não é legal. Né? Esse corte de cabelo não é legal para você. Ah, Faz um corte de cabelo mais, mais descolado. E aí você entra na filha, né? Você sempre se sentiu bem com aquele corte de cabelo, né? Você olha, você gosta do que vê. Aí só porque o outro falou, você vai lá e faz um corte de cabelo descolado. E aí você vê que não lhe caiu muito bem. Por que, que você se perdeu do seu centro? Por que, que você cortou né, a, a, a corda que lhe prende a sua Ítaca? Você precisa emergir, olhar para o horizonte e ver a sua Ítaca, e rumar para a Ítaca, mesmo que seja nada. Porque é ali que você está. Esse é o um endereço certo, o seu endereço certo, o seu centro de valores. Somos constituídos por três aspectos totalmente diferentes, que estão indissoluvelmente ligados, que deveríamos conhecer desde a mais tenra idade, ou seja, desde o despertar de nossa consciência. Somos seres manifestados, logo, somos seres duais, embora constituídos pela tríade, espírito, psique e corpo, sendo que nos... Espírito corresponde à unidade que os gregos concebiam como Deus, o ser que poderia ser traduzido pela essência daquilo que somos e é conhecido sem a ajuda dos sentidos. Disso decorre o nosso total desconhecimento como tal, tendo em vista nosso alto grau de materialismo. Então, esse ser esse nosso centro, que são os nossos valores, a nossa ideologia, né? aquilo que somos em essência, que ninguém é capaz de tirar de nós, nem mesmo a morte, né? porque essa consciência está atrelada a uma energia, tá existindo algo depois da morte ou não, essa energia não é destruída, a energia não se destrói, não se desfaz. Ela volta a compor o cosmos do universo. Assim como a, a nossa matéria. A nossa matéria também não é destruída. Ela se transforma em outras coisas. Né? Nem do, do ponto de vista material nós, de fato, deixamos de existir. A nossa matéria ela vai se decompor e, a matéria, e o Claudio, personalidade, o corpo vai se tornar outra coisa, vai voltar a compor a natureza. Vai estar ali. A energia que animou aquela matéria que se intercompôs, que se integrou à natureza, vai integrar outro, outra atmosfera energética. Da mesma forma. Vai se transformar em outra coisa. contrapondo ao nulo, temos a psique e o soma, que se traduz por um fenômeno que reúne todos os objetos e eventos que podem ser explicados cientificamente. Então, olha só, essa energia que a gente denomina espírito, né, nossa ideologia, nossos valores, aquilo que nós somos em essência, não pode ser conhecido, conhecida pela pelos sentidos. Por isso que a gente fala que faz parte do mundo inteligível. Né? Ou seja, os sentidos não dão a conhecer. A ciência não explica isso. Não consegue explicar. Porque a ciência se detém sobre a psique, que é a mente, e o soma, que é o corpo. Esse conjunto, né? psique e, e, e soma, a mente... E, e corpo, isso sim se dá a conhecer pelos sentidos. Faz parte do conjunto de objetos e eventos que podem ser conhecidos e explicados pela ciência. Então, aí nós temos o mundo do sensível. Em nosso caso, enquanto news é o ser, a psique e o soma correspondem ao existir. A nossa expressão no mundo e tudo o que for relativo à aparência dessa expressão. Né? Só que, dada a nossa materialidade, nós somos muito somente a aparência da expressão e não a expressão em si. Temos aqui um aspecto dual, ou seja a duplicidade da natureza humana explicitada pelo par espírito eterno sem forma psique barra soma matéria transitória com forma assim sendo temos a seguinte relação new ser psique soma expressão no mundo personalidade físico existir a gente fica por aqui hoje Página 107, tá? Nós saímos da página 104, fomos até a página 107 e ficamos por aqui. A gente volta a esse nosso assunto no nosso próximo encontro. Eu gostaria agora de fazer aquele momento uh, de uh, comentários, contribuições, perguntas por gentileza, eu gosto muito desse, desse momento, é um dos meus preferidos. Áurea? Eu não sei se eu entendi direito aquela parte lá que você relacionou a insurgência e a divergência com a força centrífuga e centrípeta. São conceitos... É, de... similares, ou como que é? Eu não entendi essa <risos> Parecido. Então, então, a, gente, a gente pode, pode entender como, como similares, ou como análogos. Né? Ah, e... Só que há, há um grande problema. Né? Para eu é, falar com, com certeza, né? é, eu tenho que estar com a colinha na mão. Eu sempre confundo centrípeta, centrípeta, e centrífuga. Né? Centrífuga é a que centraliza, que vai para o centro. Né? Centrífuga, vai para o centro, é isso? Deixa, deixa eu dar um Google aqui, senão eu, eu, eu não vou conseguir é, é, é, explicar. Tá? É, eu, eu, eu não consigo mesmo memorizar é, essa, essas características, tá, pessoal. Pior que o meu, a, a internet está lenta, meu computador está lento, eu estou lento. Eu vou dar um Google aqui, que daí eu consigo explicar com segurança. Aliás, eu deveria ter feito isso já, né? Como é um conceito que eu não estudo muito em Batistino, tá? Força centrífuga, é, o sentido é oposto ao da circunferência formada pelo movimento. Ah, ficou pior, ficou pior. Mim. A força centrípeta é a força real e seu sentido é para o centro da circunferência. Então, a força centrípeta é a força que centraliza. E a força centrífuga é a que descentraliza. Estou certo? É isso? Me ajudem, pessoal. Segundo o Google, é isso. Eu quero, quero ver essa relação com, com a insurgência e a divergência, no caso. Então... Seria... É... A força centrípeta centraliza, a força centrífuga descentraliza, né? porque ela vai agir do centro para a extremidade, descentraliza. E a força centrípeta ela centraliza tudo. Então, a convergência ela é centralizadora. Se você pensa, por exemplo, na, numa metodologia de ensino, num método de ensino, ele centraliza... O, o, o ensino, ele centraliza metodologicamente o ensino em torno de um método. Tá? Então, a convergência faz isso. Tá? São forças que eu recebo né, e que me fazem aderir a um método de ensino. E aí eu vou para a minha sala de aula, eu vou aplicar esse método de ensino. E, às vezes, eu não me é, é, é, conscientizo de que eu preciso conhecer o meu contexto de ensino, aprendizagem, ou seja, conhecer a minha sala de aula para poder aplicar esse, esse, esse método. Eu simplesmente aplico, e aí dá errado, e eu aplico, e dá errado, e aí eu aplico, e dá errado. Porque, Porque eles eu não... Fizeram fizeram... Com a... Sim, pode falar. Porque eles fizeram com a BNCC, né? criar um documento esquecendo da realidade dos nossos alunos. Exatamente, a, a, a BNCC é um documento central, é, é, que centraliza, é um documento de força centrípeta, é um documento convergente. Eu tenho que pegar aquilo lá e eu tenho que pensá-lo no meu contexto, eu tenho que adaptá-lo ao meu contexto e não o meu contexto ao documento. É, e também tem que ser também recursos que recursos na escola que nós não temos, né? Exatamente. A gente tem uma maravilha na educação, sendo que quando chega na escola, não existe documento de função algum, a gente tem que se virar. Exatamente. Então, olha só, a, a, a, a centripetação, nossa, que palavrão, né? a, a, a, a centralização disso pelo documento, né? ele centraliza a, a, a, as, as salas de aulas toda ao redor dele, né? então ele traz junto dele, ama, amalgama todas as salas de aula ali, ele é o centro disso tudo. Né? Agora, o que, que a gente precisa fazer com essa força para que a gente tenha sucesso na nossa, na nossa sala de aula? A gente precisa criar um contrafluxo fluxo ne, nessa, nessa centralização. A gente precisa começar a olhar para no, a nossa sala de aula, conhecer o o contexto dessa sala de aula, qual é a realidade de aprendizagem dos meus alunos? Qual é a infraestrutura que eu disponho para esse ensino-aprendizagem acontecer? Se eu, se eu entender isso, eu consigo pegar esse documento e eu consigo descentralizar ele. Eu consigo atender aos ao, ao que ele diz, mas a minha maneira. E quando eu, de fato, implemento esse à minha maneira, então eu jogo para as extremidades, eu centrifugo isso. Tá? Então, eu, eu, eu crio forças divergentes. Tá? A minha sala de aula, de certa forma, está em consonância com o que diz a BNCC, mas ela não está no centro, ao redor da, da BMCC, né? ela está na periferia, ela está afastada disso, porque ela passou por um processo de adaptação, de contextualização do que diz o documento, que prega o documento uh, ao contexto. É o contexto que manda e não o documento. Tá? Então, veja bem, quando está centralizado, né, o documento, não serve ao contexto, é o contexto que serve ao documento. Quando a gente descentraliza isso, quando a gente diverte, né, o contexto passa a ser servido pelo documento. Consegui responder ou ficou mais difícil? Não, sim. É pensando na sala de aula com essas forças é basta, tem um exemplo aqui, esse ano, é, por exemplo, eu estou com a turma do primeiro ano, aí eles inventaram uma tal de avaliação, que eles chamam de diagnóstica, aí vem essa avaliação é, pronta para gente aplicar, né? Lá você está pelejando, na, naquelas primeiras semanas que você está lá pelejando, o aluno, entender minimamente como se põe um caderno, como se usa um caderno, como se abre o caderno, como se cura no lápis, como que... Aí eles mandam uma avaliação prontinha para você aplicar na sala de aula. É, olha, e a gente, gente bom... não tem para onde correr, dessa força aí a gente vai ter que... E o pior de tudo, não sei se está acontecendo isso aí nessa, na escola onde você está, né? Eu estava no exemplo daquela escola que eu estou, por exemplo. Eles pegam essa avaliação diagnóstica, né? Vê que os alunos saíram péssimos alguns, e mandam para o professor articulador, principalmente alunos que não são alfabetizados, porque a gente tem muito isso, aluno do primeiro ano do ensino médio, que não é alfabetizado. E mandam para o articulador de língua portuguesa. Aí a questão fica: aí, como eu, professor de língua portuguesa, vou parar para alfabetizar alunos que não é minha competência? Sendo que não sou professor alfabetizador, professor diária. Né? porque até então não foi permitido a contratação de professor pedagogo para articulação, para alfabetizar. Né? Aí está sobrando tudo para mim, então... tá difícil. Meu Deus do céu. Gente, quem são essas mentes brilhantes? O governo me... do estado de Mato Grosso. Me fala porque eu quero passar distantes delas. Porque pode ser contagioso um negócio desse. Pois é, não está tá tá vendo? Novo, tá? Mandando para o um professor diário. Não está vendo que isso não funciona? Não funciona. Mas isso é um desmanche da educação? Isso é um desmanche, é um desmonte. Infelizmente, os professores querem baratear ao máximo o ensino né? e porra com a barriga, fingir que está tudo bem produziram, o, o, é, é, aí entra Catarina né? E a esteira de produção, eles entenderam como, como que se produz sujeitos subalfabetizados, sujeitos acríticos na sociedade, que não conseguem pensar, que não conseguem refletir, que não conseguem dizer uma palavra contra o sistema. Eles entenderam como se fabrica. Está aí a receita, você não precisa de mais nada. Aonde que vamos parar com um negócio desse? Quer dizer, para que um professor na sala de aula? Daqui a um dia vai vir o plano de aula pronto. Daqui a um dia não vamos ter professor mais. E sem esquecer de mencionar que aí o novo ensino médio já é como se fosse uma extensão do ciclo de formação ano que acontece no ensino fundamental, tá? Já tem essas novas, as, as novas matérias aí do ensino médio, por exemplo, projeto de vida, as você não pode mais avaliar o aluno pela quantidade de conhecimento que ele adquire, é avaliar pela é idade. Aí, Olha, eu, eu, eu temo pelo que vou dizer, mas eu vou dizer, vai ficar aí registrado. Para daqui a algum tempo, né, vocês voltarem e falar, sim, aconteceu o que o professor falou. Daqui a uns dias, não vai ter um professor na sala de aula, vai ter um vídeo sendo exibido com um monitor no lugar de um professor. Escutam Mas a ideia, falar. professor, que nós já estamos percebendo, né? pelo menos foi conversado no, nas nossas reuniões, já do, com o pessoal do diário, né? é que essas implementações do Chromebook, a ideia é essa, que tem, por exemplo, nas matérias eletivas... Eu não sei lá no interior como é que está acontecendo, mas aqui na escola, que eu as matérias letivas, o professor não dá aula. Quem fica dando aula, lá, dando aula é o Chromebookzinho. O professor fica lá só como segurançazinho dos equipamentos para não serem levados. Aqui já está acontecendo isso. Meu Deus do céu. Isso não tem chance alguma de dar certo. Não tem chance de dar certo. É por isso né esse, esse descaminho que a formação vem tendo nos ciclos de base que a gente já sente os efeitos nos, nos, nos nossos graduandos eu, eu tava corrigindo atividades de graduandos de um determinado curso de uma determinada disciplina que eu assumi, e eu fico olhando, assim, e, e, e eu fico me lembrando do meu ensino médio, que não, não é dizer que eu escreva bem 100%, não. Longe disso, eu me escrevo bem, até porque né, eu tive uma educação muito ruim. O meu direito a uma educação, a uma boa educação, a uma educação que me mediasse conhecimento, e que me preparasse, de fato, para escrever, para refletir, para criticar, para me posicionar, foi roubado, meu direito foi roubado pelos políticos. O que eu adquiri foi graduação e pós-graduação, que me deu aqui, mesmo tendo passado por correção, ainda tem problemas. Eu detecto alguns problemas redacionais aqui. Isso aqui é, é reflexo disso. E eu fico hoje pensando que eu no ensino médio produzia textos melhor do que os alunos de graduação, do que os meus alunos de graduação agora. Agora, imagine. A hora que esses alunos que estão sendo formados, tendo esse tipo de aula, esse tipo de avaliação, esse tipo de mediação do conhecimento, começarem a chegar na universidade. Infelizmente, eu ainda não vou ter me aposentado. É triste, lamentável. Alguém quer comentar mais? A Áurea, Jaime, Ludwine? Não, professor, só agradecer a oportunidade, mais uma vez. Certo, estamos aí. Então, se não há mais comentários, não há perguntas, perguntas, fiquemos por aqui. Gratidão pela oportunidade, né, uh, vou lembrar que a Luga Marcha sempre fala que toda vez que ensinamos, toda vez que lecionamos, aprendemos mais sobre aquilo que ensinamos, né, é, tem um, um pressuposto que diz que é, a cada 10 anos, fazendo é, diariamente, pelo menos 4 horas, né, Uh, daquilo que a gente faz, executando quatro horas diárias daquilo que a gente faz, dentro de dez anos, nós nos tornamos expert naquilo que fazemos. Né? Nos tornamos uh, o supra-sumo naquilo que nós fazemos. Né? Então, a cada aula é uma oportunidade de me tornar um professor melhor do que eu fui ontem, e eu agradeço muito a vocês, né, poderiam já estar aí em, de pijama, né, é, assistindo TV, ouvindo uma música, né, ou talvez é, dando um rolézinho, mas vocês estão aqui comigo é, me proporcionando esse momento que, para mim, é um dos melhores momentos uh, do meu dia, da minha semana, minha gratidão. A gente se vê. Qualquer coisa, já sabem, né? Estou por aqui, apaixonada. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal.